Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Estou aqui numa tela que é a à direita, que é o Misel Martins, tá? Você está no grupo do Freedom Pro para conhecer e saber como ele opera. A minha direita aqui estamos usando o gerenciador, ele já foi, ele está ativado e ele entrou em ação duas vezes, tá? De ontem para hoje, aqui em azul e aqui em vermelho. E agora ele vai atingir um take profit ali, que eu coloquei para ele, é, se ele atingir 10 reais ali onde está 7, se atingir 10 reais primeiro antes de chegar na linha vermelha, ele já fecha, tá? Ou então ele espera chegar até a linha vermelha para poder fechar. Então eu vou fechar ali no lucro, essa é uma conta de demonstração para mostrar como funciona o gerenciador, ok? Então está funcionando legal a conta de demonstração. E o gerenciador operando aqui junto com o Freedom Pro, ok? Agora abaixo no outro vídeo eu vou mostrar ele operando na conta real.